Olá! Para alterar a sua senha do OpenRP, basta clicar, em, basta clicar no seu nome, preferências, alterar senha e digitar a sua senha antiga e uma nova senha e a sua confirmação. E clique em alterar senha. Pronto. Bom, é isso e obrigado.